Antonio Moreiras es gerente de proyectos y desarrollo en ICBR desde Brasil. Muchísimas gracias, Moreiras. Hola. Uh, eu sou Antônio Moreiras, de Me espanhol é muito malo e eu preparei muitas notas para tratar de comunicar-me com vocês de uma maneira que possam entender melhor. Assim, que me verão mirando o meu ordenador todo o tempo aqui. Sou gerente de projetos e desenvolvimento em nik.br. E um dos projetos da qual sou responsável é ntp.br. Mantenemos uma série de servidores NTP, uma série de servidores de tempo em Brasil disponíveis em internet, grátis para todos os provedores e todos os sistemas autónomos na internet em Brasil. São servidores abertos. Se você não está em Brasil, também pode usá-los, aunque os mantenemos principalmente para o uso em Brasil. Com a experiência de manter esse serviço, les quero falar hoje da sincronização de tempo em Internet e de NTP. Este é um tema que não lhe ama muito a atenção, algo que os técnicos nomiram com cuidado. Pero, creo que hoy en dia tenemos razones para mirarlo mais detenidamente. NTP y la sincronización e la sincronização horaria en Internet están vinculados cada vez más profundamente con el tema de la seguridad en Internet. Recientemente se creó una nueva extensión para hacer que NTP y la sincronización horaria sean más seguros. Essa extensão se chama NTS, Network Time Security, e principalmente eles vão a contar acerca de ela aqui hoje. o primeiro passo é entender por que usamos NTP. Os relógios das computadoras em geral, dos servidores, dos equipos de rede, estão muito mal. Não são capazes de manter eh, um sincronismo, não são capazes de manter a hora correta sem uma ajuda externa. Estes relojes podem errar o tempo, adelantando ou atrasando vários segundos ao dia, e isto é es muito malo. Rompe el registro de logs. Rompe el funcionamento de protocolos criptográficos. Rompe el funcionamento de aplicaciones que dependem del tempo. Para que las computadoras, los dispositivos de red, el software, la criptografía, los protocolos de internet funcionem corretamente, necesitamos relojes sincronizados e estandarizados. É neste contexto que entram os servidores NTP. NTP logra manter sincronizados os relógios los equipos de rede com uma referência externa, com um estándar de tempo global. NTP é muito liviano, utiliza poucos recursos informáticos, poucos recursos de rede, e é fácil de instalar e configurar. Em muitos equipos, a dia de hoje já está disponível por defecto, mas há que ter cuidado porque nem sempre a configuração por defecto é a configuração mais adequada para o nosso uso. NTP trabalha com uma topologia hierárquica no modelo cliente-servidor, onde normalmente um cliente também pode funcionar como servidor para outros clientes. Foi desenhado dessa maneira para ser escalável, para poder sincronizar a hora de todos os dispositivos em internet. Mas como é um software extremamente liviano e um protocolo extremamente liviano em la prática, eh, a possibilidade de ter vários níveis hierárquicos nessa topologia não é tão útil. Assim, por exemplo, em Brasil, no sistema que chamamos NTP.br, eh, los servidores que ponemos à disposição na internet, ponemos à disposição la base esta hierarquia, a base desta de topologia hierárquica, é dizer, servidores conectados diretamente à fuente de tempo, que lhe chamamos extrato 1. Há outros modos operativos para NTP, por exemplo, pode funcionar em modo multicast. Ou em modo simétrico, onde não há servidores e clientes, mas os dispositivos são como pares, em el mesmo nível hierárquico, um pode sincronizar o outro. Em prática, recomendamos não utilizar estos outros modos, use só o modo cliente-servidor. Uma das razões disso é que a nova extensão de segurança NTS só funciona. Em modo cliente-servidor. la prática, eh, tampouco tem que preocupar-se se si o servidor com que está se sincronizando as es extrato 1, extrato 2, extrato 3, onde está em la hierarquia. Hace muito pouca diferença em la qualidade dela sincronização, em la qualidade del tempo. Também é importante Tener em conta que a especificação NTP não só especifica um protocolo, em sentido estricto de como se formam os paquetes e o intercâmbio de paquetes, sino que também especifica um algoritmo, especifica como deve funcionar el software em lá computadora ou dispositivo, como manejar essa informação los diferentes servidores, de, os, de, de os diferentes relógios, delas diferentes referências de tempo, para logo sincronizar o relógio local. E o algoritmo, incluso especifica como se deve fazer essa sincronização do relógio local. Assim que, apesar de ser muito simples de usar, apesar de que o software é muito ligeiro NTP é um sistema sofisticado, complexo e eficiente. NTP obtém informação de relógio, obtém informação de tempo, referência de tempo, de múltiplos servidores, por certo. Este é es um ponto importante na la configuração de NTP é importante que haja várias referências de tempo externas ao menos três se si é possível más eh, de la diversa informação de tempo que NTP obtiene de cada uma delas referências. E a partir dela comparação entre estas diferentes referências, NTP é capaz de descobrir quais destas de referências têm o relógio correto e quais não. Também pode averiguar qual dessas referências, entre las as referências corretas, é a melhor, que tem lá a informação mais precisa. E pode eleger algumas referências secundárias para complementar esta informação. A partir desta eleição da melhor referência, NTP sabe como ajustar ela relógio local. Por lo tanto, disciplina ela relógio local, não só vai ali e move a manecilla dela relógio dela computadora, sino que cambia la frequência dela oscilador. Cambia se o relógio funciona mais lento ou mais rápido em lá computadora ou em dispositivo de rede. Isto é bastante interessante porque é um processo em loop cerrado. NTP aprende o erro do relógio local e o corrige para que incluso se pierde as referências de tempo em el futuro, perde la conectividade de rede, todavia logre manter o el, el, el, el relógio local funcionando correctamente ou ao menos mais correctamente do que lo seria se si simplesmente funcionara por si sí só. NTP também garantiza a monotonia del tiempo, es decir, o tempo sempre avança. NTP não permite que o relógio se ajuste se atrás nunca. Nunca retrasará o relógio da computadora em uma configuração de tempo, em um ajuste de tempo. E NTP também pode fazer uso de criptografia para aumentar a confiabilidade general do sistema, para que o cliente sepa que está usando a referência correta para que o cliente possa estar seguro de que realmente está usando a referência que se configurou ali. Quando falamos de segurança, solemos pensar em três propriedades, confidencialidade, integridade e autenticidade dela informação. No caso da informação de relógio, da informação de tempo, a confidencialidade não se considera um problema. O tempo está estandarizado, a informação horária é a mesma para todos e é pública. Por lo tanto, não há necessidade de cifrar a informação de tempo que se transmite através da rede com o NTP. Os algoritmos que em nas diapositivas anteriores eh, logram garantir a integridade da informação de tempo de maneira muito satisfatória se si ela NTP está configurado corretamente. O cifrado, então, em en NTP ajuda principalmente a garantir a autenticidade da informação. É isto que NTS tras de novo para NTP. É dizer, NTS e outras formas de criptografia que já se usavam em NTP tratam de garantir que o servidor que estou consultando é ele mesmo. Quero estar seguro de que estou buscando a informação de tempo em uma referência em la que confio e que nadie se hace passar por ela. NTS não é a primeira forma de cifrado que se incluiu em NTP. Desde há muito tempo, desde a versão 3 de NTP, existe a possibilidade de utilizar Symmetric keys claves simétricas. A mesma clave criptográfica em servidor e em cliente. Este método funciona em las versões mais novas, mais recentes de NTP e a um pode usar se eh, Só que com a clave simétrica não há uma forma automática de gerar, ou almacenar ou transmitir esta clave de forma segura. Isso deve ser se por algum meio externo. Mas se si haces, puedes usar e é muito bueno. Com NTP versão 4, se criou um protocolo chamado AutoKey para gerar as claves de forma automática e o qual foi um completo desastre. Tinha problemas intrínsecos, problemas em seu desenho, em la forma em que foi desenhado, que o fazem inseguro. É complicado. Não funciona com NAT, é, então, barro nenhuma circunstância, lo use. Não se deve usar Auto-Key. É considerado deprecated. Agora, mais recentemente, temos NTS, Network Time Security, que é de lo que hablaré nas próximas diapositivas. Antes, a segurança não era uma preocupação quando se tratava de sincronizar a hora em internet, mas muitas coisas han cambiado nos últimos anos. internet cresceu, internet se desenvolveu mais descentralizada, e tivemos muitos incidentes de segurança relacionados a NTP com o software em si. Sí con la implementación de referencia. También existe una creciente interdependencia entre la hora correcta, la medición correcta del tiempo y la seguridad. Por ejemplo, la necesidad de almacenar registros, logs de aplicaciones con marcas de tiempo correctas. Oi, em muitos lugares, também existem requisitos legais e de cumprimento para almacenar esses registros, incluída a informação de tempo correta. Então, NTS, Network Time Security. NTS é a nova extensão de segurança para NTP. Seu desenvolvimento começou em 2015 e se estandarizou em 2020, em RFC 8915. E que é o NTS? O NTS é um mecanismo que utiliza TLS para implementar o cifrado em NTP em modo cliente servidor. TLS é o mesmo protocolo de segurança utilizado em la web. Então, com o NTS, vamos a usar o mesmo tipo de certificados que usamos para los sites web que usam HTTPS. NTS se divide em dois componentes. O primeiro se chama NTS-KE e serve para estabelecer as claves utilizadas para o cifrado. O segundo componente são, são extensões do protocolo NTP versão 4 que permitem realmente usar este cifrado ao intercambiar os paquetes. Como mencionei anteriormente, o objetivo não é cifrar. Não es, está cifrando a informação de tempo em si. O objetivo é es firmar esta informação de tempo criptograficamente para que estemos seguros de que proviene do servidor correto. NTS tem uma série de características interessantes. Pode proporcionar a identidade para um servidor determinado, para uma referência de tempo determinada. Logra autenticar a um cliente em esse servidor para que o cliente esteja seguro de quem é o servidor. Proporciona proteção contra ataques de repetição. Um cliente pode detectar dicho ataque. NTS proporciona ao cliente a possibilidade de que identifique que uma resposta é a resposta a uma solicitude específica. O NTS não empeora a privacidade do sistema NTP, ou seja, não divulga nenhuma informação que permita a identificação de um cliente, por exemplo, quando realiza consultas desde diferentes redes. NTS está desenhado de tal maneira que não funciona como um, como um protocolo eh, para ser explotado para a amplificação. As respostas nunca são mais grandes que as solicitudes. NTS é escalável porque está desenhado para que o servidor não tenha estado. E finalmente, NTS não degrada a qualidade. De sincronização de tempo de NTP em si. Em operação de NTS, em primeiro lugar, o cliente se conecta a um servidor NTS-KE para intercambiar parâmetros criptográficos. Isto se faz em puerto TCP 4460. Ali se hace um Handshake TLS, o servidor NTS cair e alguma informação criptográfica com o servidor NTP. Uma vez superada esta fase, o cliente empieza a hablar com o próprio servidor NTP por o porto habitual, que é o porto UDP-123 los parámetros criptográficos que se envían entre servidor y cliente en los campos de extensión NTS, permitiendo la autenticación de los paquetes. Vean que servidor NTS-KE y servidor NTP en la práctica pueden ser el mismo software. El mismo software. Eh, en facto, os softwares que vou falar deles são implementados desta forma: NTS-KE e servidor NTP são uma só coisa, pero conceitualmente são separados. E nesta diapositiva temos a mesma informação, um pouco mais detalhada. Então, Está para consulta. e Nesta diapositiva também temos a mesma informação da troca de paquetes NTP, um pouco mais detalhada, está aí para consulta. Temos hoje dois softwares que podemos usar com NTS. Um deles é NTP-SEC. Este software é um fork da implementação de referência de NTP Realizado em 2015. Se realizou uma limpeza importante do código, um reforço de segurança e uma modernização do código. Hoje, NTPSEC é mantido ativamente por um equipe experimentado que ha respondido adequadamente a todos os incidentes de segurança que surgem. É um software maduro que se pode utilizar em produção. A segunda alternativa é o Crony. Crone é uma implementação mais nova e moderna de NTP, também de excelente qualidade, também com o mantenimento adequado, também com qualidade de produção, e é compatível com NTS implementa NTS. Não utilize a implementação de referência de NTP. Em outras palavras, a versão mais clássica do software. Porque é uma implementação muito antiga, com muitas líneas de código dirigidas a plataformas que já não existem. Há muitos incidentes de segurança, muitas brechas encontradas nos últimos anos a resposta dela equipe que ela mantém não sempre eh, ha sido a mais adequada e hoje existem melhores alternativas ambas alternativas que apresentei na diapositiva anterior NTP sec ou cron para equipes de rede para equipos de rede para Windows para Mac Provavelmente não tenhamos suporte para NTS a curto prazo. Até onde eu sei, atualmente não temos suporte para esses casos. Eh, Recomendo utilizar o cliente nativo dela para la plataforma. Uma opção interessante é ter um servidor Linux dentro de tua estrutura, funcionando como, como um servidor NTP. Este servidor Linux suyo será um cliente NTS para referências externas, é dizer, se sincronizará com a internet de maneira confiável usando o NTS e pode proporcionar uma referência de tempo dentro de sua rede que é em si mesma mais restringida, mais confiável, mais segura usando só o NTP para aqueles equipos e dispositivos que ainda não são compatíveis com NTS. Então, em en termos de topologia, se tiene um cliente que admite NTS, por exemplo, um host Linux, pode usá-lo diretamente com referências NTS. Se si tus clientes não suportam NTS, pode ser interessante que tengas um servidor em tu rede usando NTP e NTS para sincronizar-se externamente e usando NTP ou NTP e NTs para sincronizar a tus clientes internos. As seguintes diapositivas da apresentação mostram a configuração de NTs usando Chrony e NTPsec, tanto em el rol de cliente como em el rol de servidor. Os ajustes são muito sencillos e as diapositivas falam por si sí solas. Se las presentaré muito rápido e se quedam aqui para consulta. Então, acá temos NTPSEC como um cliente. Temos só que colocar a directiva NTS para que funcione como cliente e restartar. Instalar NTPsec, colocar a diretiva NTS e restart. Crony é o mesmo. Temos só que colocar as diretivas para os servidores e NTS ao final. E já está como cliente. É só isto. Se querem criar um servidor NTS, NTS é um, pouquinho, um pouco mais difícil. Então, se temos que criar um certificado, como os certificados web, podes usar Let's Encrypt, podes usar Certbot. Cria-se um certificado. Há que, que prestar atenção ao FIRO, porque não é só a porta UDP123. Aí também a porta TCP, a porta TCP 4430. Se usa certbot, necessita abrir também a porta TCP 80 para que ele crie, ele crie o certificado. Este é um exemplo de configuração do servidor NTPSEC. Para Crony é muito similar. Tem que criar os certificados, configurar o firewall, depois configurar o servidor. Estes, os, as diapositivas já estão no eh, website de LACNIC. Só so, podem eh, ver os exemplos de configuração Bem, muito obrigado por sua atenção, meus contatos estão aí na diapositiva. Estou disponível aqui o resto da semana para responder qualquer pergunta que alguém pueda ter. Obrigado. Um forte aplauso para Moreiras. Muito obrigado por sua apresentação. Há alguma pergunta? Temos dois minutos todavía para perguntas do auditorio. Bueno, yo tengo una pregunta. Quizás algunos de aquí no entiendan la necesidad real de tener un NTP, principalmente en los temas de seguridad y los temas también de actualización a veces de algunas contraseñas de uso único. ¿Podrías hablar en un minuto para que la asistencia pueda entender por qué implementar un NTP en su red y también por qué usar el NTS junto? Vou tentar. <risos> Penso que a principal questão eh, são os logs. Se não tem, se não tem a, a hora correta e há um incidente, pode ser um incidente de segurança, pode ser outro tipo de incidente, e tem que consultar logs em diferentes dispositivos, diferentes servidores, e aqueles logs estão com a hora eh, não compatível um com o outro. Vai ser uma bagunça. No, não vai entender nada do que ocorreu. Então, é necessário que tenha um padrão para los relógios de todos los equipos. E hoje, há las eh, responsabilidades legais. Em Brasil, há marco civil. Que pede que o provedor guarde alguns tipos de logs específicos e os entregue à justiça quando solicitado, ou à polícia quando solicitado. esse isto está com a hora errada, há problemas. Pode denunciar um usuário que não tem nada a ver com o ocorrido. Então. Es algo muy muy simples, algo que tiene que ser hecho. Es esto. Perfecto, muchas gracias por la respuesta. Un fuerte aplauso para Moreiras. Gracias. Y la presentación estará disponible para descarga en el sitio web del LACNIC. Pasando a la próxima presentación, invitamos a Carlos Andrés Lozano Garzón,